A ausência de. Te... Deixa ler mesmo, né? valeu. Ó, é, tem uns dicas de, de ouro. De Vamos together. Vamos together, pera aí, que eu calo. Raga! <risos> ah, caralho, explodi três aqui. Nossa, véi! Eu bati em você, pressão sumir. Pressão, uh, Caralho, velho. Por ah, que eu sei que explode quando eu tiro neles. Porque eles estão com molotov, ah. eu acho. É porque estão com Não, molotov. Tirando eu tô tirando de granadeira. Ah. <risos> Mad Max, Mad G Max, sai. Eu lutar. É, eu tava preso também. Falei, caralho, anda, mano. <risos> Nossa, porra, ela sabe em cima de tudo esse carro aqui, velho. Ó, tem um cara te seguindo aqui, ó, vou pegar ele. Ah brincar tem. Ah! Minha, não sou não acaba. Não acabo. <risos> uh, far cara, Mad Max. Isso. Que Daqui é a comprar Mad Max, eu não tenho. É, cara, mano. Cara. Daqui é a primeira pessoa, mais é foda ainda que arma que eu tenho. Então vamos usar essa pistola insana aqui. Que puta bosta de pistola. Ah, Que Ó, ah, esse carinha, vamos lá. Tradition, C4. Traditions. C4. Pera, pera, pera, pera, pera, Volta aqui, Zé, porra. Pera, pera, pera. <risos> <risos> Quer de novo? Uh -huh. Mas vamos embora. Olha, vamos prega. Embora. Oh, oh, quero te mostrar um negócio. Quero te mostrar um negócio. Vem aqui. Tá vendo? Não. É muito perigoso. <risos> errou ainda. É só logo vou andar, vou andar, Outra laranja, vamos, anjo, vamos pra, pra no meio caramba. do olho deles, ó. Upa! Ah, <risos> <risos> Fui eu. Mano, olha, olha, olha. Uh! Fui eu que esse joguei é? a granada Foi lá eu. também. Foi eu. Eu joguei que granada excelente. lá, Zé. Olha, tem o um carrinho ali. Onde, onde, onde, onde, onde, onde, Tinha. Você tombou o carrinho. Também não. Você tombou, pronto. Só escute. Né? É aí. <risos> olha lá aquele cara tão tá inofensivo. Eu ia atropelar. Deixa eu atropelar esse aqui. Ui! Ai, <risos> Quero saber onde eu tô indo com esse carro. E aí, véi? vamos, <laughs> yeah, vamos! Yeah! Mad Max! Mad no Max voa! Uh! falou, Zeus! Yeah! Mad Max! Igualzinho, você viu? O que, que sure tá I get the fuck out of the car! Thanks. Não, mano. Não tem foguinho! de eu Manda infinita desativar o suíte. Caralho, tu pegou fogo. Oia, filho da puta. Que delícia, tu pegou. Que é aquela fatia? Que é o arco? Que é aquela fatia? Que é um pedaço? Ah, eu achava que era invencível. Ah, chupa, tem uma pistola. Vambora. Vamos embora. Car... Vamos Eu acho que o Não, o cara tá frente do portão principal. Arpão. Não sei, eu tô vendo o cara que eu De nada, falei. Ah, desativei. Vem, Ai, sobe aqui. Ah, sou. Clashinginha não, cinco pernas. Menos um. Sai daí. <risos> Pera aí, olha aí eu pegando ele, ó. Tá da puta, se for eu jogar faca toda. Pegar sua flecha também. Cara, tem um cara ali. E yeah, a Gara? Olha o apagaminho ali, velho. Não matei ele, vamos deixar ele por último. Olha aqui, e... volta aqui, volta aqui, volta aqui, volta aqui, aqui. Onde? Volta aqui. Aí o cara lá na janela ali. O cara tá pendurado. Cadê? Zeus. Ah. É, peguei um. Tem um alarme aqui perto. Pronto, peguei dois. Vai. Ah. Faltam poucos. Você não matou o Pagan, né? Não sei. <risos> não, não sabe. Ah, o cara tá pendurado lá, vou pegar ele, ó. Mata <risos> oh, tá aqui ó, cinco facas nele, ó. Agora eu matei, só no tiro também. Achei o pagão! Não mata, não mata. Cadê? Não matei o cavalo, tá aqui perto de mim. Ah, Achei também, tá aqui. Não matei, tem mais Não vou matar, não. não vou matar. O Pagan tá preso. É, ele tá de costas eu vou subir aqui. Não dá. lá, Ah, eu. Aí subi. Vai, vai, vai, vai, vai. Aí, porra, consegui. A yeah, ah, eu já eu alarme. a lenha. Pera. Yeah, Gary. Tá, peraí, esse lugar aqui dentro. Ah, já tivei mais um alarme. Como é que a gente sobe ali agora? Ah, achei. Bosta. Eu quero subir aí, velho. Tem que mergulhar, porra. Nossa, mergulha isso aqui pra você ver. Puta Canyon. <risos> espera, espera, espera. Deixa eu matar ele. Deixa eu matar. Ele. Deixa eu matar. Já te o alarme aí. eu mato. Ele virou, ele virou. Deixa eu, e a cara? Mim, então, eu pegar aí. Não, pera. Corrida não, não, não. não. Atrás Fora. de mim, então eu vou fazer uma morte da hora de longe. Vou tirando ele de longe. Morreu? Morri, eu, ca eu caí A daí cheio. de cima. Espera, espera, espera, espera, deixa eu ver. Não, não, não, não, sete, seis, cinco, não, três, maçã. Tá preso não, né? Banana. <risos> Cheguei. Bosta, não, de novo. Bosta, não, mas não, morri. <risos> Não. Você viu? Você me viu? Eu vi. Eu fiquei pendurado. <risos> dourada. Day Bears eliminar todos os animais. Olha! Caralho. Caralho! Misericórdia! Olha esse pênis! Vai voar! Ele vai voar! Meu Deus! Mano, olha os ursos ali, velho! <risos> Nossa, nós vamos vai morrer! Eu vou morrer, velho! Nossa, é péssimo, foi pro saco! <risos> yeah, eu <risos> conseguimos! <mano. risos> foi difícil essa! Eliminar todos os inimigos. Filha da puta, vou pegar o arco também, peguei. Não, não, não, não, não, não. Ah! É, bestinha, peguei a bestinha. É, munição infinita? Tá não é ideia. Vambora. Não. Como é que a gente passa, isso aí? Não, não é assim. Ah? Só se. <risos> olha aqui, olha pro seu lado. Olha pro lado. Uma árvore. Dá um pulinho, vamos tentar pular quando cima do nossa, velho! Caralho! Burn, die! Bitch, yeah, die! <risos> Caralho, veio o corpinho deles voando, mano. Que insano. Die, bitch! O <risos> <risos> uh! hum, que puxou eu ele. fiz? Eu puxei ele puxou aqui ele. em cima do negócio. Ei galera, chega aí. <risos> Nossa, olha de grenades. Caralho. Vou te dar uma força. Aqui a é força, aqui ó. Vai jogando granada, vai tira jogando tira granada. Na costa, tira nas costa. É, que tá Caralho, Nossa, velho. <risos> Get out of here. Orque. Vai, Arrow! Eu não sei como eu vou pegar o arco dos caras. Pega o arco do zinguinho! Peguei o arco. Ah, Sério? Aham. Uh -huh. Gacha. O Porco, volta aqui. Peguei, peguei, peguei. Ah, não mata bosta nenhum arco, Pode desistir. <risos> uh! Caralho, tem um helicóptero aqui, mano. Cadê o último? Deixa os dois, deixa os dois, o carro tá de um diferente. Você tá eu zoando peguei, que eu peguei, peguei na flecha? Aí. Não, não, não, calma. Vai, pula e dá no ar, vai, pula e dá no ar. É, é que eu tô tentando, mas sem mexendo. não parar. Tá. Peguei! Caralho, peguei! Caralho, aí. que foda! <risos> <que risos> aí. De novo, de novo, de, de novo, novo. Tá, vamos mais um, vamos mais um. Gotcha, bitch! <risos> Ali, ó. Mano, eu não vai pegar eles atrás desses morinhos aí nunca. Peguei um. Calma, tá, não acabou. Deixa esse por último, não só os últimos, cara. Paga. Right Nossa, eu sou ninja. Mata paga. Pronto, matei. Agora me segue aqui. cuida. Pô, não tá atirando lá. se mexendo. Né? Tá chegando mais perto? Não, de longe, vem aqui, vem aqui atrás, vamos aqui atrás. Como é que eu falar um boi cagado? <risos> Peguei, foda-se. <risos> pera, peraí, deixa eu matar ele, deixa eu matar ele, deixa eu matar ele pra Não faz nada. yeah Não, vai, pula de Wingsuit tá lá embaixo, vai. Wingsuit!